Melhor falar como começou. É, não, melhor a gente se apresentar. Okay. Acho, acho que começa... Meu... Então, eu sou a Márcia. Eu sou a Carol. <risos> a gente tá fazendo chutney. Nós duas temos é, muitas diferenças, mas temos muitos é, pontos em comum. E um ponto em comum importante que permite que a gente tenha um escritório, que a gente faça chutney, que a gente faça caderno e cerâmica, é que a gente tem esse interesse por muita coisa. Até um certo tempo, a gente se travava com isso, porque, pô, quem faz tudo não faz nada, né? E num determinado tempo, acho que faz uns anos atrás ainda, quando o escritório era na barra, a gente começou a se permitir fazer. Aí, Carol, ah, quero fazer dança. Eu fui fazer. Ah, eu quero fazer caderno. Aí eu fui fazer. E a gente meio não ficou se questionando sobre isso. O chutney rolou nesse movimento. A gente cozinhava na nossa casa, as pessoas gostavam. Foi exatamente assim. A gente tava aqui no escritório, a gente olhou uma pro outra Vamos fazer chutney? Vamos! Ai, então vamos! Chutney é um, é um molho acridoce de origem indiana, cada shotney é um chutney, é, de acordo com o sabor daquela fruta, com o que a gente acha que que combina com aquela fruta. Não, eu não sou chefe, eu sou uma cozinheira, eu me considero uma cozinheira, eu cozinho na minha cozinha, com o meu ritmo e com a minha técnica. E é uma coisa que a gente faz sem combinar, não é Carol, vamos fazer isso com gosto, assim? não. Ela faz, eu faço e a coisa vai andando. E, e o chutney é uma alquimia de sabores, né? Ele, você bota ele na boca, ele tá doce, aí ele vai ficando... É, aí você vai percebendo aos poucos cada temperinho que ele tem. no final ele tem o, um azedinho, um amarguinho ali do, do vinagre. Então ele vai dançando né, no, no paladar ali. Alguns eles levam açúcar mascavo, vinagre balsâmico, outros levam o vinagre de maçã é, e um açúcar cristal, é, de acordo com o sabor da fruta. E as especiarias? Cardamomo, cravo, canela, é, semente de mostarda, tem mais gengibre, <risos> é. pimenta, é. vários mais tipos de pimenta. De pimenta. É malquimia mesmo. É a bruxinha ficar lá ali na panela, assim, sabe? Mexendo e mexendo. É o nosso trabalho total de vida, assim que é a experimentação, é passar por várias histórias e, e várias memórias e simplesmente ir fazendo, ir misturando, ir, ir sentindo o aroma e gostando do que está fazendo. Né? Então é, a gente ficou pensando, pô, mas o que, que isso tem a ver com design, que é o nosso, que é o que a gente realmente sabe fazer tecnicamente? É, acho que tem a ver é a miscelânea de você não se fechar num universo só. Bom, a gente se conheceu numa agência de publicidade que a gente trabalhou. E lá a gente resolveu montar nosso escritório de design. Isso já tem 14 anos. 14 anos. A gente durante 14 anos fica trocando receita. <risos> o caminho foi meio inverso, né? A gente... Primeiro vem com a vontade, com é. vamos fazer, depois a gente vai levando pequenos sustos ao longo do caminho, né? Ai, a gente precisa esterilizar bem, é. a gente precisa pasteurizar, a gente precisa... É. É. E a gente abraçou esse caminho. O nosso foco é a feira, na verdade especificamente a Junta Local, que abraçou o nosso produto desde a primeira feira deles. Até tem a Junta Local, a gente tinha Chutney e a gente... Vendia para os amigos, assim. Um dia botaram na internet, no, numa rede social, que é, a junta local era uma feira que iria começar a acontecer e que eles estavam procurando pequenos produtores que não tivessem praticamente experiência nenhuma no negócio. Somos nós, mas foi uma coisa instantânea. E a gente participou da primeira. E a gente participa dela até hoje e a feira só vem crescendo e só vem dando mega alegria pra gente e tudo. Mas a gente vai na feira e a receptividade é tão boa, o, o clima é tão legal. Hoje tem gente que vai na feira pra, pra encontrar com a gente, produto, pra comprar nosso produto. E é, isso é super gratificante, né? Então isso dá um super ânimo. No Ayurveda eles dizem né, que alimento não é só o que você come, é o que você sente, é o que você pensa, é o que você fala, é o que você faz. O chutney pra gente vai além do, do sabor, né, do, do resultado final.